Se tem uma coisa que vai dar outra cara no seu armário e que você pode começar de uma forma simples, ainda hoje é organizando suas calcinhas. Dobrando as calcinhas da maneira certa e deixando sua gaveta nos tringues. Vamos aprender essa dobra agora, bem rapidinho. E é claro que aqui eu tô mostrando para você o passo a passo, bem devagar, mas eu tenho certeza que se você pegar a sua gaveta de calcinha, fizer três ou quatro, você também vai estar tá dobrando rapidinho, vai se acostumar. Isso vai virar uma segunda natureza para você. Já vai sair da lavanderia, de onde você tira, já vai dobrando, já vai colocando na gaveta. Isso entra no seu sangue e entra no ritmo da casa, sabe? Agora, pra você fazer uma dobra ainda mais simples, para nem ter que fechar o pacotinho, você pode ter dentro da sua gaveta Colmeias para calcinha, mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.